Filhos, together, você gosta? Missão nova pela frente, já realizada com sucesso, que deu muito trabalho. E agora eu sinto que é um momento de compartilhar com vocês. Eu confesso que eu já venho há muito tempo pesquisando, olhando, é, vendo se realmente vai ser legal ou não vai ser legal, analisando. Então tudo isso conta para esse momento de agora. Aliás, filhos, eu tô percebendo que eu vou ter que fazer vídeos mais frequentes, e provavelmente vai ser nessa pegada aqui mesmo, papum, porque eu percebi que o YouTube tá querendo frequência nos vídeos, né? Então você comenta, o caraca, tal, não sei o que, mas eu preciso fazer girar. Então, vai de repente ter vídeo de dois minutos, vai ter vídeo de assim, eu vou começar uns bate-papo bem louco aqui. sai umas ideias que às vezes eu fico até no meio dos olhos que eu faço trocando com vocês e eu vou começar a ficar na xaropeta aqui, batendo um papo, sabe? Como se tivesse estivesse aí mesmo, do jeito que você tá. E colocar a ideia pra fora. Pô, eu quero fazer isso aqui. Vale a pena? É legal? Precisa? Sei lá. Começar a iluminar mais a mente de vocês? Bom, filhos, Teremos uma nova pegada. Né? Eu acho que depois de 10 anos andando em umas 600, tava na hora de fazer um upgrade. E... Cara, você é louco. É... Ainda bem, inclusive, que eu peguei toda essa base para poder usufruir bem do que vem pela frente. Né? Eu queria fazer o um tchananã, tal, tal, tal, mas eu não consigo. Então é o seguinte, eu peguei uma 1000 tá? e eu quero que vocês vejam tudo que eu tive que fazer nessa moto, mesmo ela sendo zero, zero no sentido que na análise que eu fiz de todas que eu olhei, é, dentro do meu planejamento do ano que eu queria, da forma, tava mais intacta. Só que a, a foto, ela às vezes você lava a moto, né? E esconde algumas coisas e tal, e não mostra do jeito que é ao vivo. Então, o que eu quero falar para vocês é o seguinte: é, por exemplo, essa moto eu peguei com 25.900 km, né? E, cara, eu tive que fazer muita coisa. E é o seguinte, então, quando vocês perguntam pra mim, pô, ó, essa moto aqui, 25 lá lá, lá 10 mil, tal, o que você que acha, tal, não dá pra saber, não dá pra, pra eu falar. O que eu posso fazer é orientar como eu procuro as motos, tá? E aí, é o que eu vou passar nesse vídeo de novo, e provavelmente, talvez, eu vou vender a Elvira, Tá, e aí eu estou estudando essa possibilidade também Não queria me desfazer da moto Mas eu vou ter porque eu não vou conseguir segurar o rojão Está tudo muito caro é, Eu tenho um amor gigante pelas X6 2012 é, Para mim é um, um dos modelos mais fantásticos que tem é, E aí, enfim Qual moto eu peguei? Peguei uma Six Time Champion, né, malandro? Eu peguei uma X 10 né? Não teria como eu não pegar uma rava Não, mas como assim, Durva? Cara, porque enquanto eu escolho... O que eu gosto, vocês sabem que o meu coração é bem verde. né Eu já falei isso pra vocês. Eu até dou risada quando um cara, ó, oh, recebeu de não sei o que, recebeu não sei o que lá. E eu falo, pô, mas na minha garagem só tem cava, entendeu? E eu não recebi nada na cava. Então eu acho legal pra caralho quando vocês acham que eu tô ganhando mó dinheiro fazendo 10 mil, Porque é muito bom, entendeu? Mas geralmente é cara que cai de paraquedas. É um burro que não sabe nem o que tá falando, mas tudo bem. Mas assim, é... então eu peguei do meu gosto, eu peguei uma Cava, eu continuo com a Cava, eu gosto de cavazaki, não é novidade pra ninguém. E eu acho que a 10 é uma moto que ela é muito alinhada, inclusive a versão 2011 a 2015, é a moto mais fantástica que tem das 10. Eu vi algumas motos e eu achei legal que assim, eu já te falei né, como é que funciona a pesquisa do perfil, o jeito do cara falar, aonde a moto está... A forma como se coloca as coisas, né? Eu, teve um que eu pedi um vídeo. Aí o cara filmou a moto. Tipo... É que eu não tenho celular aqui. Aí ele olha... A, a moto tá de longe. Aí ele chega perto assim. Fica assim, ó. Tal, não sei o que, Vem pra cá, liga a moto. Um, um, um. Você vê, né? A moto tá zero. Eu falei, é... Maravilhosa. Eu falei, não, Tira uma foto da bengala lá pra eu dar uma olhada. Tira uma fotinha do não sei o que, e tal. Ah, não. Beleza. Eu vou tirar tal. E, meu sabe é, então assim é, 20 mil km 10 mil km não, pouco importa na verdade o que importa é o estado então o que que você tem que pensar uma zx 10 né é uma moto que é uma querida de pista então praticamente como a seis todas as zx 10 foram para pista e aí você tem que pensar é, nas coisas que são feitas o que que é feito colocar um aerokipe é, desinstalar o ABS os sliders, tampa GB, tombo. Então tem várias coisas que você tem que observar. Uma delas que eu também fui ver, é, eu não vou falar onde está localizada a moto, porque não acho, né? Mas aí o cara, não, a moto é zero, lá, lá, lá, lá, Aí eu vi tampa GB. E eu não me apresento como Durval, mas você tá ligado, né? Os papos sempre é Olavo, Valdomiro... É. Jurandir. Então eu vou colocando os nomes que eu acho bem louco e já era. Então eu sempre falei, nossa, tua primeira mil, minha primeira mil e tal. Pra ver qual é que é, então se o cara vai engabelar mesmo ou se o cara vai ser honesto. Tem que ter, a conversa ela é muito importante também. Né? Lembra do quando você vai olhar a moto o cara não fica na suadeira, né? Põe a moto no sol pra ver, não ver no escuro. Então eu falei, pô, mas aqui colocou tampa GB, cara? É não, é porque, né? Cara, mas tampa GB só põe quem é de Ou o cara conhece muito. Ou vai pela pista, porque não tem, é, normalmente, por que colocar tampa GB na moto? Aí, cara, manopla frenada, Mas né? as caranagem intactas, né? Zero, porque provavelmente o cara guardou. Falei, pô, atenção essa balança de um lado dá pra colocar o slide, é do outro? Não, é de Mundial, acho, né? Só de um lado, então é cavalete lateral, é da, da Ducati. E aí começou, só que eu fui ver a moto, porque pelas fotos, é, tava impressionante. Só que não dá pra você ver de longe, na foto... Ah, se tá lá o negócio que põe slider, não tá na balança, enfim, tem várias coisas que acontecem. Então, o que que você tem que ir? Você tem que ver a moto pessoalmente, é... eu tive um problema, que inclusive, eu comprei a minha moto na Kingstar, em Daiatuba tá? Com a Cláudia, é, o Eduardo lá, é, o pessoal, cara, fantástico, super atencioso, me deram todo... É... A liberdade de fuçar a moto do jeito que eu quis, só que teve uma coisa que eu não fiz. Eu não andei com a moto, então eu carreguei ela direto pro carro e tal. E lógico, né meu? Eu cheguei na tarde e falei, padre, dá uma olhada. Eu gastei minha, minha telha, mas eu queria que você olhasse. E tudo que eu vi, tava de acordo. E depois quando eu fui tirar, da, da, da, o fato de tirar e, e colocar no carro, tal, não sei o que, começou a dar uma lambida de óleo nas bengalas. Então o retentor tava meio fudido. já. E o guarda-pó também. E é normal de uma moto que fica parada, uma moto que já é mais antiga, né? acontecer isso porque são borrachas. Por isso que eu falo nos meus cursos, por isso que eu sempre falo pra vocês, façam a manutenção preventiva da moto, façam as coisas que tem que fazer. Então, às vezes, vocês colocam uma parcela, já falei isso várias vezes no vídeo, eu sou um cara, a prova viva, que tu é 10 anos de 600, porque eu nunca tive condição de ter uma mil. E talvez agora eu tô tendo, e mesmo assim já percebi que é uma coisa meio astronômica. Então, velho, não dá pra ficar pagando de bonitão. Correr com mil ainda? Não dá, não tem como. já falei pra vocês. De mil eu só vou correr se vir full. É full e já era. Se não, vai ser uma etapa só pra falar, correr e tal. Não vou gastar 20 mil reais, 15 mil reais pra correr de, correr de mil, porque é, chega uma coisa que vai pro delírio já, entendeu? Bom, mas é o seguinte. Uh, o que que eu, eu verifiquei? Os retentores, então eu tive que trocar. Aí eu liguei, falei, Cláudio, o negócio é o seguinte. Cara, o retentor tá assim e assim, tal. Fica tranquilo, sem problema. Só que eu gosto de funcionar na moto. Então, é, eles me deram um suporte fantástico, tá? É, dividiram esses gastos comigo, só que eu fui além e aí já era um problema meu, tá? Então, é, e aí eu quero voltar pra você de novo. Que eu já vi, inclusive, um, teve um comentário só de um cara falando assim, cara, levei minha moto na Target e, nossa, o orçamento colocaram muito mais coisa, eu só pedi isso. E o que, que você entende pra você falar só isso? Porque, por exemplo, o que aconteceu comigo nesta moto? Todos os... Oh, as borrachas, os retentores da pinça, estavam fodidos. Sabe por quê? Porque nunca se fez uma, uma limpeza no sistema de freio. Então nunca limpou pistonete, nunca não sei o quê. As pastilhas, elas mandam... Você já viu que fica tudo empoeiradinho? Isso vai para o pistonete também, vai a borracha. Fode! Então você tem que fazer a limpeza das pinças. Então se você leva numa oficina... Premium, que no caso da Target Hens, se o cara oferece esse serviço pra você pela quilometragem, pelas perguntas, faça, porque isso só vai fazer bem pra você e pra moto. Ou então não faça. O próximo trouxa faz, faz esse serviço, que no caso o trouxa fui eu. Mas aí o trouxa ele tem um, um suporte que consegue realizar. Então eu volto de novo a falar. Por isso que eu fico olhando vocês às vezes, oh, vou comprar não sei se irmão. Cara, eu duvido que tenha alguém que faça as revisões como eu faço. Não tem, não tem. é então, por isso que se eu for vender a, a Elvira também vai ser de acordo com o que eu acho. Porque não tem nenhuma ZX6 no Brasil que seja igual a Elvira. E eu tenho certeza absoluta do que eu tô falando. Tá, então já começa por aí. Mas, é, eu falei que ia ser um vídeo interessante, que é um vídeo bate-papo. E é um vídeo verdade se você precisa ouvir. Então, por exemplo, tive que trocar mesa. A mesa, caixa, tava fodida as duas, tá? Mas fodida como? De pancada? lá? Não, de uso. É, 25 milk, meu irmão. Tava tudo enferrujado, tal, não sei o que. O próximo vídeo você vai ver tudo o que foi feito na moto. Relaxa. Então, tudo enferrujado, tudo tal, não sei o que. Duas genuína partes, zero. Pistonete, troquei todos os retetores, todos os reparos, troquei tudo. Rolamento da coroa. Moto 1000. torque, paulada. Tem que trocar. Tem que ver se não tá com jogo. A minha estava com jogo. Troquei o rolamento. Troquei o kit de relação completo. Corrente já estava ovalizada, com 25 mil km, já estava fazendo isso aqui. Troquei corrente, coroa e peão, tudo Mutec, né? Mutec Importes lá, corrente Regina, top, é, ZRP, é, PBR, coroa e peão. Então, assim, do luxo ao luxo. O é, que mais? Filtro de ar, vocês lembram que eu postei um negócio no Instagram, podre, era dessa moto já. Vela, troquei as quatro, 25 mil já não tinha nem o, o pino mais, tem que trocar. Coisa que eu já troquei com a também, que tem 23 mil. Então... Todas as manutenções que tem que ser feita, não são feitas. Então assim, aí eu fui vendo as motos, né? Então, o que, que você vê? O ponto de fixação dos sliders, ver se não tem nenhuma marca lá. Uh, batente, ver se não tem porrada, né? No, no, no, no peso de guidão, nos espelhinhos, ver as carenagens, uh, ver alinhamento de roda, né? Eu deitei no chão em todas, então eu fiquei olhando aqui, eu pego as duas rodas, né? E aí, se, primeira coisa que você tem que fazer é dar um confere na balança, ver se tá alinhado o eixo aqui, né? Se tá nas marquinhas iguais. Porque tem cara que às vezes regula a corrente e não tá igual na marca. Aí já vai dar merda. Então tem que tá igual. Tá igual. Deita, pede pro cara, pede pro dono mesmo, subir na moto, certo? Você deita no chão e olha lá. Pega o pneu traseiro pro dianteiro, não tem os dois discos, tá? Olha nos dois discos assim, ó. Pega o disco aqui vê a borda da traseira. E do outro lado, vê a borda da traseira. Se tiver sobrando mais traseiro pra cá, do que pra cá já sabe que tá desalinhada. Se não tá desalinhada no eixo, tem alguma coisa. Ou a mesa tá torta, tá frouxa, tem que apertar. Ou tem panca na moto e tá desalinhado. E aí é uma coisa de alinhamento. Se tiver tudo no luxo, tá tudo no luxo. É... Duas delas estavam no luxo. Uma delas é que eu comprei. Né? E... e a outra também tava muito zerinha. Mas aí, pela questão de financiamento, o jeito que eu fiz, o caraca, foi melhor estar aqui. Eu já dei um rolezinho com ela, mas a câmera ficou baixo Então eu vou fazer mais um rolê. Mas agora eu quero que vocês vejam tudo aquilo que eu fiz na moto. Então é isso que eu falo pra vocês. Se preparem, porque nunca é aquilo que está sendo pedido. Se você compra a moto já no exato, você tá ferrado, certo? Então o usado, qual que é o grande lance do usado? Você tem a desvalorização já, mas saiba que essa desvalorização já inclua alguma coisa que você vai ter que gastar para revisar, entendeu? Bom, então é isso, filhos. Espero que vocês tenham gostado da notícia. É uma notícia já meio caliente e tal, não sei o que. Pegamos uma mil e vem muita coisa por aí. Próximo vídeo é o decorrer de tudo que eu fiz, aquele vamos que vamos, que vocês gostam muito. Maravilha! Ai! E aí, Padre, o que, que você achou? Aparentemente.